Porque a gente tá. Isso aqui é. Eu trouxe mais presente pra vocês, hein? Você não é normal, ele não, cara. Não, é, não é, não é. Esse aqui, ó, esse aqui atenção, hein? Esse aqui é o lançamento, tá sendo lançado hoje. Esse Caraca, aqui é honra. o meu novo livro. Que honra. Ele se chama Demerval O Pirata do Pau de Pau. <risos> Bonita a piroca do. É a história. É só ipim, né, mano? É, é a história de um. De um pirata que. Ele perdeu o pau porque o tubarão chamado Mordi Dick mordeu o pau dele. Entendi. Entendeu? Levou, levou. É, o Mordi Dick mordeu o pau dele. Levou a e, Que e, Maravilhoso. E esse aqui é foi ele foi desenhado e escrito por mim, viu meu? Esse aqui é, é mesmo? Foi, cara. É o meu primeiro trabalho de ilustração com cor. É, é o Demerval, o Pirata do Pau de Pau. Ele foi lançado... Eu lancei ele, cara, em esquema de catarse, sabe? Quando você faz o crowdfunding. Uhum. Sei, sei. Eu fiz o crowdfunding, né? Pra, pra produzir oh, o Demerval. o teu, teu tio com, com a piroca de gancho. É, mano. esse aqui é o Sancho, o Pirata do Pau de Gancho. <risos> é. Então, o... É bom pra caralho. Esse o, o projeto, ele tá sendo lançado enquanto a gente fala aqui, ó. Caralho, no tica, que um Então, quem... Fez o crowdfunding, vai receber quem fez o crowdfunding. Já recebeu, já, eu recebeu. já enviei para todo mundo. E olha só: o crowdfunding que a gente fez: olha que loucura, mano! Era 80 mil para fazer os, os livros, tá, tá. 80 mil reais. Mil reais. É, a gente conseguiu virar em 30 dias 120 mil reais que beleza hein? É, que foi, é da Banca do Minhoca, é o novo lançamento então isso aqui é uma história original né, de um pirata que perdeu o seu pau pelo tubarão chamado Dick. e agora ele quer vingança então ah. é a história de um pirata tentando é, reaver a honra dele que ele acha que perdeu porque ele perdeu o pau então ele virou uma piada nos sete mares e aí é Boa. essa é a história que é acompanhada também do audiolivro você consegue Boa. acompanhar a história juntamente é. com o, o audiolivro dublado por comediantes. Que então você tem tem um, tem um QR Code aqui, ó. Não esconde porque que na hora que, que tu <risos> <risos> Na hora que tu bate o QR Code aqui, ele começa a narrar com trilha sonora, com vozes, com tudo, para lançar o Demerval o pirata do Pau cê de Você vai palco. acompanhando. Isso. Então é uma coisa que quando eu era pequeno tinha, né? Você comprava o livro do Pinóquio, isso. aí vinha a historinha do Pinóquio para você. O disco. Isso, você ia lá e tipo, então o Pinóquio falou pro Gepeto Aí tinha a voz do Pinóquio, os caras contratavam um molequinho pra fazer a voz do Pinóquio Muito legal Isso aqui a gente lançou é, nos modos do que era feito antigamente Tá lá no Banca do Minhoca também, tá sendo lançado hoje E se eu não vender 500 até sexta, eu vou com o meu nome pro SPC vamos Porque vender, eu tenho que pagar vamos a gráfica Vamos, vamos, vamos com o Pap City É isso aí, vamos, vamos colaborar, e essa, vamos aqui, colaborar. Ó, essa, e essa aqui é a sereia invertida que é um dos personagens do livro que vai atacar o Demerval. É uma sereia invertida. Ela é peixe pra cima e ela é o mulher pra, é pra baixo. baixo tá vendo? Então é... Parece a... A Boop. É, a Betty Boop. É uma das nossas referências. É, a gente tá lançando né, o projeto... Invertida. junto que com legal, a sereia cara. Foram feitas só 100 unidades dessa sereia, né? E estão sendo disponibilizadas lá também. É sem reia. Sem reia. São as sereias <risos> invertidas. Elas têm a perninha de, de mulher. Elas ficam dançando só com a bunda pra fora, assim. Aí os marinheiros pula pra achar que vai comer elas, né? E aí ela sai e mete a boca neles, entendeu? Entendi. Entendi. Okay, essas são as sereias invertidas. Ah, são os Nervoso, Aí, tudo no Demerval, o pirata do pau de pau e que Turminha tá. sendo boa. Tá sendo lançado hoje. Esse aqui é pra vocês. Lê pros seus filhos, eu... carioca. Eu quero que você lê Isso, seus filhos. É, de verdade, a pior piada tá na capa, viu? A pior piada tá na capa. Tá. O mais pesado é ele ter um pau de ah, pau. Minha filha de 10 anos pode contar. Ah, pode. Pode. Já ela não... sabe que existe pau? Tipo claro, pênis. Claro, ela morre de rir, disso. Pinto, ah, então, pinto. então, tudo bem. Tipo, porque é anatomia, né? Um pirata com a é perna anatomia, de pau anatomia. não ofende ninguém. É, é o não. mesmo pau que tava na perna, só não, que. Não, pode tá no fazer pau. o Demerval, fazer o bonequinho dele, que você vem com, a, com o pau de fora e você só enrosca um pau no o pau Eu tenho o pendurador de chave que tá lá também. O um pendurador é. de chave que você vai lá e é o pau dele você pendura só a chave assim, ó. É uma série de produtos <risos> é, Cara, da, da banca do, do tudo Minhoca. vai pendurando no pau assim. Cara, gente, acessa. Por favor, banca do Minhoca. É. Ponto, tem muita pô, coisa legal. Você cara. pode fazer a trilogia trilegal dos, da história dos gaúchos. Porra. Tri legal. Ah, <risos> <risos> oh, mas eu já tenho a história Já tenho. Mas, pô, é outra... legal fazer a história dos, dos, dos, dos gaúchos pra trilegal. Você faz a trilogia. Tinha, de... tinha que pegar o Nando Viana, que é gaúcho, que é, que é, gaúcho, é. Que é Aí, comediante, para pegar. É por isso que é legal. Se essa ideia. É legal, a gente vai lá e escreve e lança. É legal? Não, Não é bom três assim Três meses tá lá, velho É isso aí sacou? Tanta coisa bacana Tri legal, legal meu, meu sonho é isso aí Virar uma animação, mano Imagina, o Demerval Tem música do Demerval Ele canta Eu sou o pirata da perna normal Do olho vazado Piroca de pau Ele tem a música dele Entendi É a música É tipo tinha, é f... né Ah, eu Demerval acho que o é fudido, caminho mesmo. O caminho da ilustração é, Hoje em dia com a computação É, é isso aí, velho Sim, animação adulta, mano. Tem muita gente que gosta disso. E os malucos lá que vieram aqui, como é que tá o os, irmão, os irmãos. Os piologos? Os piologos, pá. Faz... Ah, a essa... Vaiana de Pau, velho. Vaiana de Pau. Isso é maravilhoso. Isso é um clássico. Ó, olha São aqui, clássico. Caralho, olha que legal, bola. Que chique, irmão. Isso aqui é o Pirata do Pau de Pau, é o boneco, né, ó. Ó. Mano, vem o Barquinho. Mano, você tudo, tá foda, véio. velho. Pô, Patrick, caralho. Puta irmão. Walter Disney. Pirata do. Mano, eu sempre gosto de falar que nós pode não ser a Disney, mas a Disney já foi é. nós, entendeu? Muito A bem feito é Oh, tem o comecinho do aí, barco ó, esse aqui. Esse é o pirata ó. do pau de pau. Porra, que legal, Aí bro, vem aí. o barquinho dele, ó. Você pode entrar lá na Faltou banca do Rose Faltou a Rose aqui no, no Titanic aqui. Ó. <risos> pra tomar uma encoxada? Ela ia <risos> morrer, cara. Pra tomar uma encoxada. Faz a velho. Rose. A Rose mesmo rosa. E ele mexe, mano. ó que da hora, ó. Pode, Ah, você puta que ó, louco, Você mexe véio. até a sobrancelha dele. Você mexe pra deixar ele bravo, ó. Vai ficar bravo agora, ó. Caralho, tá mano, bravo Quem que fez esses bonecos esse aí, Esse trabalho velho. aqui, cara, foi feito por uma menina que chama, é, chama Lulis Bureira bonecos, Lulis Bonecos, ela é incrível, ela se chama Luciana, é uma artista que faz tudo em feltro, inclusive esse boneco, cara, ele me ajudou a desenhar o livro, porque eu tive que aprender a desenhar para desenhar o livro, eu não sabia desenhar ilustração assim desse tipo, fiz um curso... E aí, é, eu mandei fazer o boneco pra poder aprender a desenhar ele em todos os ângulos, sabe? Uhum. Então, o, o, o boneco foi feito pra me ajudar a desenhar o livro. E aí, depois a gente fez uma versão pra vender dele também, que vai entrar lá a pelúcia do Demerval. Cara, eu quero mesmo ser o Disney, só que do Centrão. Pô, já leva puta, lá pô. que legal, cara. Mas aqui, ó, é o Hoop Rally já pode. Quanta o Disney coisa falava. O Disney falava à noite, porra. Mano, não, o Disney começou com... Fecha as sete, um... à noite é o um Harry Hari adulto. Demerval. Não, o Disney adulto. começou com o um rato, pô. Eu começo com a minhoca e vamos hum. embora, caralho. Ah, é isso hum, aí. Não é, mano? Porra, cara, eu gostei muito da proposta não, toda... Não, muita coisa, tanta Ué? coisa legal, cara. Cara, cara é, que da hora, tô... velho. Esse trabalho aqui, meu, eu... eu fiquei seis meses em cima dele, trabalhando 12 horas por dia. O foda é ficar ah, seis ai. meses em cima do, <risos> do, do, do Demerval. <risos> Demerval, porra. Mas fiquei foi, porque eu fiz um curso pra aprender a desenhar, tive que fazer. Pegar um monte de referência. Isso é muito louco, é, pai. Porque eu queria, que eu queria legal, desenhar cara. estilo ilustração dos anos 20 e 30, sabe? Que é estilo Bet Boop aquele Mickey antigo. Sim, sim. sim. Popeye, Gato velho. O bolozinha. Mickey da época que o Mickey fumava. Os primeiros desenhos o Mickey fumava, fumava mano. Fumava, verdade. O Mickey tava fumando, aí a Minnie olhava e falava: Caramba, olha, apagava um pau porque ele tava fumando e tomando chopp. É. Depois virou esse. Ratão sem graça aí, que nós vai lá... Uh, mas, mano, o Mickey era hardcore antes, entendeu? O Popai chegava, batia todo mundo sem nem perguntar nada. O pica-pau é, clássico, a mão, O pica-pau é. do mal. O pica-pau pica é. louco, Aquele é. pica Ah, o pequenininho o perna ali, perna listradinha. É. Aquele pica-pau do mal é aquela ali, vibe, é. velho, é. daqueles é. desenhos O pica-pau louco, né? É, o pica-pau pica louco. É. pica-pau on crack. Aquele que faz um monte de sanduíche, isso, ó. Isso, é tem as pernas listradas. Isso, a meia listrada, né? Ele é um puta louco. Pica-pau, foda. Mas Eu vou dar tá um Quanta rapaz, coisa, rapaz, coisa rapaz. legal, Patrick. Olha que aqui, louco, ó, Bola. Tem véio. o papagaio dele, ah, né, então tem O papagaio dele que chama não, Lucas. Não, você não ele, põe aí. Véio. Ele senta no pau do Demerval, ó. <risos> às vezes achando que é um... Que é um, um puleiro. E aí sempre acontece essa piada <risos> no livro. Ele fala, sai do meu pau, papagaio, idiota. Isso não é meu. Não é um puleiro. puleiro né? é. Puta que demais, cara. E essa aí, eu queria fazer. Eu queria viver disso. Quanta bola. coisa você fez. Eu queria cara. viver disso, mano. Queria fazer um desse aqui por ano, tá ligado? Fazer um Entendi. por ano e ficar correndo, divulgando ele, vendendo um por ano. Aí no outro ano, lança outra história. Entendi. Aí depois lança outra história, sabe? E por ter feito cara, esse catarse... meu ter... isso, velho. Por ter feito esse crowdfunding a galera ter entrado, eu fiquei muito animado, velho, sabe? Porque, poxa, é uma história tão, tão boba, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ali, sabe, cara, no livro. Não, é muito legal, cara. Puta... Tá... Eu não sabia que você tinha esse tanto de coisa. Eu achei que você fazia o seu stand-up e acabou, entendeu? Meu, então. De um Caralho, tempo pra cá, Patrick, eu entrei nessa, legal, nessa seara aí, cara. Eu... Isso. Isso tá tudo à venda já? Esse aqui é o protótipo, né? O, tá. A versão à venda vai ficar pronta no dia 29 agora. Legal. E já tem um monte de gente perguntando, mano. É, que quer cara, comprar o Demerval. Pô, é legal pra caralho. E vai ter o Demerval lá, tudo certinho. A sereia já tá disponível. De feltro bonitinho, assim. Essa sereinha aqui, meu, ela ah. é feita pintada à mão, cara. Uma por uma, pô, puta tá ligado? É um trampo, hein, meu? É um puta trampo, trampo. Tipo, é uma escultura mesmo o bagulho, sabe? A gente mandou fazer 100. Demorou três meses. Caralho, velho. Então é poxa, é, um, é artesanal, é, não é? É, um negócio que tem muito... Feito à mão, mano, né? tem muito, muito carinho Você sabe que eu ia falar... Quanta coisa legal. Cara. Sabe o que eu ia falar pra você? Colocando não sei se tá na caixa escrito feito à mão acho acho que quando... Sim, né? Os acabamentos feito à mão, feito né? Feito tipo, à mão. Não, é. você bota assim, feito à mão, porque Ah, uma puta é outra, é outra parada. Sabe é, qual é? é. Tipo, sim, não é sim, sim. uma máquina, uma... Não, sim. feito à mão. Cara, é muito... Eu, os caras me mandavam os vídeos, porque isso aqui, pô, eu tô Bom, montando a empresa faturado. comprei impressora, né? Pra fazer tudo. Sim. Então, meu aqui pra gente fazer, são 16 peças impressas, separadas, pintadas, Caralho. separadas, coladas, separadas, aí lixadas. Ah, isso é feito em impressora? É uma impressora 3D das novas, que aí não fica filamento mais, sabe? Ai, que legal. Então parece que é uma peça de Ai, massa que mesmo. Que a hora, velho. É a tecnologia sempre, Cara, né? Cara, é isso é o futuro, velho. Sabia Caralho. que nos Estados Unidos é, você tem tipo Netflix de impressora digital. É assim, você assina é. uma grana e aí você pode entrar lá e baixar Quantos template você quiser de boneco hum. para imprimir na tua casa e finalizar na tua casa. Então é um bagulho por assinatura. Caralho, e aí você é um artista, imagina que você faz um Homem-Aranha cabuloso. Você, você faz bota o esse Demerval. homem faz o Demerval e bota lá. Aí o cara vai lá e baixa o Demerval, imprime na casa dele puta, e legal, pinta cara. ele cara. mesmo e tudo e aí Pô, isso é, é um tesão. Isso, Nos véio. Estados Unidos isso aí tá virando mais de 2 bilhões por ano, velho. Caralho. Isso, por isso cara. que eu tô montando essa empresa, eu quero fazer essa porra aqui, cara. Cara, eu, pô, eu, puta, eu, puta eu, gênio você fizer. Eu quero fazer essa porra. Eu vou te falar assim, uma das coisas que eu um dos brinquedos que eu mais amei na minha vida, e eu não vejo mais, eu nem sei se tem. É, no, Bola vai lembrar disso, eu não sei se você vai lembrar. Não sei se você ah. Quantos anos você tá? Tô com 36. É, eu tô em 10 my mais. My my mais é novo, Lembra, na Disney vinha um, um, uma forma, aí você jogava gesso. Lembro gê. pra caralho, lembro, lembro, lembro. Gê lembro gê. O mini de um lado pro outro, aí você soltava... você se lembra. E, e você pintava... pintava. pintava. No... Aí tinha umas pessoas Lembro, que pintavam perfeito, aí você é, ia pintar e ficava uma, bosta, uma merda. Uma bosta. Uhum. Cara, meu so... eu não fora vejo sujeira, mais esse brinquedo. Fora a sujeira que você... Ah, não tem mais, aí não tem mais. Eu então, amava, aí ficava o bonequinho isso de gesso. maravilhoso. Não era legal aí, ó? Ah, caralho, então, mas ao, uma mesmo proposta. Tempo, ao mesmo tempo, cara, pô, dá pra, pra gente fazer, fazer a isso a aqui. Mínio, sabe? Mickey, pô, do caralho. Cara, é, né? Você pintar em casa... Ao mesmo tempo dá pra você fazer... É meio que a mesma coisa, se você for pensar, né? O cara imprime na casa dele. Aí ele lixa... Mano, o acabamento vai do esmero que você quer dar no bagulho se você quiser ficar o dia inteiro, vai ficar do caralho se você quiser fazer em duas horas, você faz também é, na minha época a gente fazia, lógico tu que... amava isso era legal, legal. uma caixinha quando eu ganhava isso, você vai ficar feliz a gente fazia isso com o aviãozinho de montar, né Revel revel, você destacava ia, uhum. e também pintava, Sim, colava fazia adesivo. o barão vermelho isso, uhum. então, isso na minha época isso era uma aqui, é, aqui. era um absurdo de caro, né é, é, mas era, o era, era, era, era, gesso era, não era. Mas era uma febre. Tudo. Mas o gesso não era. O gesso não. era mais acessível. É, pô. Mas, mano, é que, por exemplo, aí você perguntou, né? Tipo, a de fazer as coisas na versão digital, né? É, cara, tudo que a gente faz hoje é, mano, olhando pra cá, tá ligado? Sim. Tipo, Você faz coisa chata aqui, cê paga quer, a conta aqui. Você quer tirar isso cê, da frente? Mano, você transa aqui, transa, tá ligado? Transa. Tipo, cê, é. cê, cê seria legal numa hora você largar isso aqui e pegar o livro, do caralho. e botar aqui o bagulho, e ouvir e falar, mano, agora é meia hora que eu não vou fazer mais nada, tá ligado? E tira o celular da mão. Análogo. <risos> Analógico. O papagaio do Demerval. Não, eu vi. <risos> o Porra, cara, eu, eu, assim, daria assim uma sugestão de você tentar ver se é Isso possível. É pra caralho, Trazer Porra. em gesso e o cara pinta, em cara, isso é e vem umas tintinhas não, não na verdade não é difícil é só a gente fazer o molde, o molde e isso. mandar tinta aí você faz todos isso. os personagens do Demerval e um saquinho de gesso junto sabe qual é? Sim, você faz aí o Aí você vai kit. lá e faz a, a massinha isso. isso isso eu tenho que ver qual que é a possibilidade porque agora eu quero fazer entendeu eu essa eu... Que é a merda de poder fazer as coisas é. que aí você vai lá e quer fazer tudo então aí você faz um Demerval é é, faz É que o molde. pela pela modernidade Ando, isso você usa a impressora isso. 3D né então mas você consegue usar a impressora 3D para fazer um molde só Entendeu? Entendi. Faz o um molde na impressora 3D e manda pro cara. Perfeito, Aí o cara faz todo o outro processo. Porra. Sacou? Que é, caralho, tem tem coisa que parou de existir porque realmente foi substituída. E tem coisa que parou de existir porque. Uau, olha aquilo, esqueceu daquilo. Mas aquilo também era legal, sabe? Tem muita coisa que não, que não existe mais que dá pra voltar.